Oi? Tudo bem? Sei lá. Hoje eu vou gravar um vídeo. Acho que vocês já deve estar vendo. Não gosto de fazer esses negócios que o YouTube não detectar que é um vídeo para criança. Que eu odeio isso e o YouTube fica cagando tudo. Tá brincadeira. Vai detectar mesmo assim. Querendo ou não, ele vai detectar. É o seguinte coisas muito estranhas na internet. Não é de hoje que vocês percebem. Quando tem coisa estranha inclusive esse chapéu que eu tô na cabeça. É, na verdade é aquele de pague mais, leve menos. É sério. É isso que eu botei na cabeça. Tá, mas voltando. para aí, deixa eu colocar de novo. É. Então... Como na internet tem muita coisa estranha, eu achei uma coisinha um pouquinho estranha, um pouquinho não, muito estranha. M1R1R1S4 ou M1R1S1S4 miriza ou miriciza? Eu acho que é miriza. Ah, sei lá, eu vi. <risos> Acho que é dois nomes, ou é, é Miririza e Miriciza. Tava no de bola na internet, até que, que eu achei isso. The... Ah, Vinícius, mas o que que é isso? Veja, agora se é o meu rosto tosco. Ah pessoal, eu também coloquei esse outro pra não dar direitos autorais de quem fez isso, tá bom? Ué. Vocês viram que é isso? É meio, meio estranho assim, mas vocês podem pular, é para esse momento aqui que tá na parte de baixo. Se vocês não quiserem ver versão traduzida disso, bom, eu vou traduzir o que está escrito e eu vou mostrar para vocês o que eu entendi, né? Na de inglês, né? Eu sei um pouquinho, um pouquinho assim o mais estranho de tudo é que o nome do vídeo, o nome do arquivo, no no KineMaster, Master é assim. No y2mate, o melhor de eco baixo tava assim. E na notificação de download do meu celular, 6.0 Let's TV, tava assim. Mas inícios, o que será que é isso? Uau, o que que é isso? Isso, meu amigo são caracteres que o dispositivo não consegue ler. O que significa essa porcaria que acabei de dizer? Se eu fosse se eu tivesse um key mais baixo, eu não saberia. Mas é que o, o, esses caracteres são chamados de Unicode. Ou melhor, eles são um retângulo com um X e para banda como se fosse um ponto. Esse ponto de um celular vai mandar para o outro, que seria como se fosse um emoji. Não tem os emoji lá que você manda? Então, eles são caracteres Unicode. Então, quando você coloca no bloco de notas do Windows 7, por exemplo, vai ficar aquele retângulo com um X. Sabe por quê? Lá ele não suporta, ele não conseguiu ler. Mas se eu mandar no Messenger, WhatsApp, YouTube. Na no YouTube, no computador, não dá. Mas então, vai aí. Então, o que acontece? A gente teria que rodar um, um, um computador. Porque o que acontece? Não é que é o um aplicativo que não consegue abrir, mas sim que o celular inteiro não consegue. Ir, porque eu teria que ele teria que ser meio como se fosse especial para isso. É tipo, eu teria que copiar os caracteres e mon... Que não faz meio sentido. O meu pai recentemente baixou o Messenger. E a gente tem o WhatsApp no celular, então a gente vai testar e mostrar as prints. Bom, eu já dei como tô só gravando. Quando eu testar, vai estar tá aqui. Nossa, meio estranho. É pessoal, deixa só coçar a cabeça um pouquinho. Ai, que bom coçar essa porcaria! Ai, ai, é muito bom coçar isso. Perfeito. Agora bota chapéu Muito bonito, por sinal De novo Pera aí Aê. Então, vai estar do WhatsApp Aqui que aconteceu E o Messenger agora Eu não sei se vai dar certo Assim, que eu só tô gravando Eu não consigo ver mas vocês devem ver o que vai acontecer. Ó, eu vou mostrar uma tabela daqui a pouco do que acontece. Você vem em tais, tais lugares qual a diferença de um para o outro. Bom, mas como já mostrei, isso é quem quiser tentar resolver esse enigma, esse negócio aí que eu achei. O link vai estar tá aí na descrição do, do, é, do vídeo. Se vocês quiserem é, ver também, vai estar o link do canal. Vai o link do canal e do vídeo. Os dois na descrição. Porque eu não tenho certeza que se eu colocar no comentário fixado, o YouTube vai detectar que é pra criança e não vai deixar. O YouTube tá bom, hein? Bom mal? Bem mal. Mas então, né? Como não sei muitas informações sobre isso, eu esse aí é o início de uma nova série que eu quero fazer, que é o é, Enigma Dores. No Enigma Dores, vai ter temporadas para cada coisa. No caso, a primeira temporada vai resolver desse enigma. Então, né, quem quiser que eu, sei lá, tente resolver isso, vocês podem pedir... Mas se vocês quiserem, vocês mesmo resolveu, como eu disse, vai ter dois links na descrição falando sobre isso. Vai dar tá lá tudo bonitinho. É, é bem estranho esse negócio que eu achei, muito mesmo. Mas, né, internet. Se não resolver, né, antes age do que nunca. Se não resolver, não consigo mais dormir. Então se inscreve no canal, que quando tiver... 140, eu danço 2 esse vídeo. E o canal tá com 148 inscritos. Então mais dois inscritos, ou melhor, você e seu amiguinho. E eu vou gravar o parte 2 desse enigma. Ai, ai, ai, ai, ai. <risos>